Aí, Ale, assim, a gente falou bastante aí de estoque, né? De negociações com fornecedor, só que às vezes a gente está com aquele produto problema parado lá no seu estoque. Aquele produto que só tem reclamação do saque, o produto é devolvido e o produto não sai de jeito nenhum do seu estoque. Ali, o que, que a gente faz? A gente rasga preço de um produto assim, é melhor retirar ele de uma vez, ou tem alguma estratégia, de repente a gente monta um kit, tenta deixar ele mais agradável. O que, que a gente faz? Primeiro, a gente precisa entender qual o tipo de reclamação que esse produto gera, tá? Se ele gera uma reclamação por qualidade, meu, você pode doar ele que o cara que recebeu vai vir jogar ele na sua cara de volta e vai ficar puro. Voltei, entendeu? Tipo assim, faz a doação Sim. do negócio ruim. O cara vai te ligar e falar, Ué, vem buscar esse tranqueiro aqui, cara. Que nem, nem, nem o teu pior inimigo merecia essa doação, entendeu? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Se a questão é qualidade, lote com defeito, ou você testa e minimiza isso, né, para você poder tirar os problemas ou minimizar os problemas com um percentual aceitável, mediante o volume que às vezes ele vai estar tá vendendo, tá? Ou tira de linha, joga fora, puta, ele perde dinheiro, gente. Eu cheguei a trabalhar com um overbud no começo do overboard, A gente tinha muito, tá? Eu coloquei mais de 20 mil reais de hoverboard na calçada para alguém levar embora, porque só funcionava o Bluetooth dele. Servia só para animar o churrasco, porque o som era alto. Então, servia só para isso. Mas o, o hoverboard, o skate elétrico, já não funcionava mais. Então, assim, eu optei por, ao invés de vender, falar ah, só funciona Bluetooth, vender por 100 reais, sei lá. Seria uma caixinha de som né? pesada, porque tinha uns 8 kg Então, tipo... Cara, não, eu joguei fora. Literalmente, eu joguei fora aquilo ali, perdi até bastante dinheiro com essa porcaria desse item, mas eu joguei fora. Tá? Então, esse é o um ponto. Qualidade, é, dá para resolver? Então, ali. Agora, se é um produto, já aconteceu tá? com um aluno nosso, dele subir o preço do produto, o produto vender, mesmo subindo, digamos assim, comecei com essa garrafinha, vou lá e coloco ela a 15 reais. Eu falo, cara, tem espaço no mercado. Coloco ela a 15 reais. Ela tá vendendo, ninguém reclama. O produto é lindo, maravilhoso. Vai embora. Menos de 0,3% de reclamação. Vai embora. Aí eu falo: Não dá para eu vender a 45 essa garrafa. Eu vou lá e subo a garrafa a 45. Ela vende só que o público que tá comprando ela a 45 não é mais o mesmo público que tava comprando ela a 15. E aí o que que aconteceu com esse nosso aluno? Ele começou a ter reclamação. Porque o público que estava comprando a 15 não ligava para a qualidade do produto da forma que ele estava. Quando ele subiu e pegou um outro público, o cara, pô, pelo valor eu achei que era melhor. E aí virou um produto problema. Então, o que, que ele tinha que fazer? Ou vender mais barato de novo, ou tirar o produto de linha. Isso é um outro ponto ali dentro, tá? E a gente sempre pode substituir um produto, tá certo? Então, tipo, eu vou usar a da garrafa que tá fácil, tá? Ou vou. Não, vou pegar esse ó. Cabinho HDMI que na minha mesa. Que, cara, tem tanta coisa na minha mesa, vocês não imaginam. Gente. Se a mesa fosse maior, a gente teria mais coisa ainda. Se aqui é um... cabena, a gente vai empurrando. É, esse aqui é um cabinho HDMI. Digamos que eu coloco ele, ele começa a vender bastante e tal, tal, tal. Beleza. Aí eu vou lá e noto que o problema dele é só a qualidade, mas que o mercado para isso existe um mercado. Eu posso optar por trocar por um produto realmente mais caro, com mais qualidade, tá? E evitar as reclamações. Então, primeiro de tudo, a gente precisa medir, tá? Até porque 70% das reclamações elas podem ser minimizadas, normalmente com teste ou com melhores embalagens. É, tem vários pontos que podem te ajudar a minimizar esse problema. Até EI, uma vez, um último caso. Que uma vez aconteceu com, com uma empresa que a gente dá a consultoria, que um lote eles importam pratos, né? Prato. Sim. Cara, cristal, vidro, uma porrada de coisa. Aí, uma, uma grande quantidade de, de, de pratos tá? chegou quebrado. Só que eles não testavam, porque era tão comum, tinha vindo um lote muito bom antes e eles mandavam bala. E aí, nesse segundo lote, começou a dar muito problema. No terceiro lote, ele não deixou de trabalhar com aquele produto, porque o produto não era ruim. Ele só passou a abrir as caixas e conferir uma por uma antes de mandar para o cliente. Então, eles faziam conferências gigantes, deixavam já tipo mil unidades conferidas. Beleza. Posso vender aquelas mil. E o que já ia ficando quebrado, depois eles fizeram uma negociação lá com o chinês para poder fazer a troca lá na próxima importação. Entendeu? Então, assim, nem sempre você precisa tirar um produto. Você precisa primeiro ter clareza do que está causando aquela reclamação. Até porque às vezes a culpa é sua, sei lá, tinha aqui uma instrução melhor. Não sei. Tipo, é um produto de tecnologia. Será que não pôde um, um uma, uma frase aqui assim, dizendo o que, que o cara tem que fazer? Tem que analisar, entendeu?